Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês... Nossa, acabou de passar um carro aí bem barulhento. Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês... Sobre o meu trabalho, que é de assistente virtual. Muitas pessoas não sabem direito o que é uma assistente virtual e confundem né com social media. Na verdade, é basicamente a mesma coisa. O que muda é a nomenclatura. Só que muitas pessoas ainda não conhecem a, aqui no Brasil, né? Não é esse nome social media, não é tão divulgado. Poucas pessoas é, conhecem esse nome, né? E já o de assistente virtual, muitas gente já conhece, porque o nome de estudo assistente virtual, que quer dizer o que? Uma pessoa que vai auxiliar você em todas as suas tarefas aí na rede social, no mundo virtual, na verdade, né? E aí muitas pessoas falam assim, Josi, mas qual que é o trabalho de uma assistente virtual? O que, que ela pode fazer pela minha empresa? Bom, uma assistente virtual, ela pode fazer criação de artes e postagens, né, para sua rede social, pode também fazer roteiros de vídeos, é exatamente isso, às vezes você é toda envergonhada, mas você quer começar a criar conteúdo né, para o teu Instagram, para os teus clientes, para os teus pacientes, mas você não sabe nem por onde começar a assistente virtual, ela faz roteiro para você, então ela deixa tudo prontinho, tudo mastigadinho só para você seguir o script, aí fica muito mais fácil, né? Outra coisa que a assistente virtual faz também é edição de vídeos. É importante você ter vídeo no, no Instagram, porque o Instagram, ele é uma rede social de imagem e vídeo, né? Só que não dá para você colocar qualquer vídeo em qualquer formato porque fica estranho. Então a assistente virtual ela faz a edição, faz a legenda que é muito importante e eu vou explicar para vocês já já o porquê que é importante você legendar os seus vídeos e ela faz também o vídeo no formato do Instagram que é diferente do vídeo no formato do YouTube. Então é, esse é um é também um dos trabalhos da assistente virtual. Ela faz também programação de postagens e existem algumas formas de você programar a postagem ou você faz direto pelo estúdio de criação do Facebook que eu particularmente não gosto muito porque eu acho muito trabalhoso é, é ruim de fazer, na verdade então tem que dar uma melhoradinha lá e tem também algumas ferramentas pagas eu, Josi, gosto do Etos que é bem prático, é barato pra você fazer por mês você, você vai lá e faz uma assinatura e paga sei lá, depende do plano que você pega você paga é, 10 reais por mês 14 reais por mês tudo depende do teu plano e outra função também que assistente virtual faz é a análise de Instagram gente Análise de Instagram é maravilhoso você fazer. Eu sempre tô postando nos meus stories um formato de análise de Instagram pra vocês poderem conhecer. Então vai lá no meu Instagram, arroba Josiane Amorim Oficial, pra você poder conhecer. Porque é muito importante você fazer uma análise do teu Instagram. Porque às vezes você tá ali postando, postando, colocando conteúdo e não tem engajamento. Porque provavelmente o formato como você tá colocando não é o mais adequado para aquele público que você quer atingir. Por isso é importante você ter um profissional que faça essa análise para você. Mas eu vou vir aqui gravar um vídeo sobre análise de Instagram, tá? Porque eu acho que vale super a pena. Outra coisa que nós assistentes virtuais Podemos fazer por você também é te auxiliar na confecção do seu produto digital. Por exemplo, você é uma, uma você é uma profissional e você ou você tem ou você trabalha com serviços ou você trabalha com produtos. Nós conseguimos criar um produto para você, te auxiliar né, na criação desse produto, em todas as fases desse produto, ou serviço. Mas é muito interessante, porque quando você tem um produto é, digital para vender, ele é escalável. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que você alcança muito mais pessoas, porque o seu curso geralmente o, o produto digital ele é vendido através de um curso porque o seu curso ele é gravado e você consegue é, alcançar muito mais pessoas então isso é muito interessante se você detém aí um conhecimento se você é expert em alguma coisa vale muito a pena você ter um produto digital mas eu já adianto para você não é tão fácil assim né você organizar tudo que você precisa para montar um produto digital é preciso simplesmente planejamento, é preciso roteiro, é preciso entender de marketing digital, de gatilhos mentais que são muito importantes, é preciso ter roteiro de lives, porque quando você vai montar um produto digital, você precisa ter uma estratégia de divulgação e uma delas é através de lives no Instagram, para você ir divulgando o seu trabalho. Mas não é somente entrar ao vivo e fazer live hoje... Daí semana que vem faz mais uma, é, daí, daí daqui duas semanas faz outra. Não é assim, existe um cronograma que precisa ser seguido. E todo esse trabalho a gente consegue fazer para vocês, tá? E como eu falei que eu, ia, que eu ia explicar o porquê que a legenda no vídeo é importante, é importante porque a maioria, olha só, a maioria das pessoas que assistem os vídeos e os stories do Instagram... Elas assistem com o volume baixo. É? É isso mesmo? Não parece, né? mas assistem por isso é importante você legendar todos os seus vídeos porque as pessoas elas não normalmente elas estão ali no ambiente de trabalho ou em algum lugar que elas não podem colocar o volume né? por isso é importante você ter a legenda tá bom gente espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas aí de algumas coisas que nós assistentes virtuais pessoas que trabalhamos com o universo digital podemos fazer pra vocês tá isso que eu falei aqui são algumas coisas coisas, mas tem muito mais. Então fique de olho aqui no meu Instagram, aqui no meu canal do YouTube, porque eu sempre tô trazendo vídeo aqui para vocês com novidades, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.